esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Yeah. <laughs> Posicionada, soldado inimigo por perto, marcando uma baixa. Chegou a hora de assim, encarar o inimigo. Mais um zumbi. Ali. A equipe com o último humano vivo vence Inimigo entrando na área Algo identificados. identificado, bate eles Cuidado perto do gás Os zumbis adoram isso Seu esquadrão vence Se vocês tiverem o último humano vivo. Okay, pega -se, Seu companheiro... Mate inimigos humanos. Procure admirais para segurar. Só tem 25. Continua em frente. Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. Soldado inimigo por perto. O medidor de infestação está subindo, mas a ameaça ainda é baixa. Enquanto dá, você vai pro campo de batalha, já já! na área fiquem de olho no céu a preparação acabou hora de ir pro Warzone. Os vencedores não deixam aí. Sugiro descermos aqui. País. A última equipe com um uma. É uma boa um negativa. Inimigo entrando na área. Ei, fiquem de olho no céu. Contrato. Vamos lá. Alvos identificados. Bote eles! Cuidado perto do gás. Ele fortalece os zumbis. Vante aliado no céu. Atrás deles! A infestação está começando. Fiquem de olho no medidor de ameaça. Caixa de suprimentos na área, marcando o local. Munição aqui, reabasteçam! O medidor de infestação está perto do máximo, se preparem! a minha marca. recebido. ataque uma situação de Ainda tem 24 inimigos. Mate todos. Infestação de tá zumbis. Chegando, uma então, horda se de morte de seu amado. Tô haste inimigo do ativo. Do inimigo. Permito que vá caminho. Assegurem eles. Tem uma horda de zumbis entrando na AO. Sua equipe vence se vocês tiverem o último humano vivo. Você perdeu um soldado e ganhou um zumbi. Na cobertura aí que eu vou comprar o loadout. Seu companheiro tá remobilizando, curado e pronto pra lutar. Não, não, lá na frente, lá na frente. Alvo avistado. Ali, ó. Vante! Tem cara aqui na casa, Vandil, tem cara aqui na ativo. casa. Ajuda aqui, ajuda aqui. Não, não vou conseguir pegar, não. Estão aqui no ponto V. Contrato fracassado. É. Tô com 38 mil aqui pra gente comprar tudo. Ataque, a porra tudo. Tá embaixo, hein? Na casa? Tão dentro, estão dentro. É. A equipe amiga tá atrás de você. Pegar logo um vante. Missão de reconhecimento solicitada iniciando o voo. Entrega de armamento a caminho. Autorizando ataque aéreo no meu vetor. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Autorizando ataque aéreo no meu vetor. Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. Levante sem combustível. Voltando para a régua. está checando. É, peraí que eu vou comprar a caixa de munição O ataque de precisão errou Ó Munição aqui, reabasteça Ah, agora já era Bora, bora, mete o pé a Minha mão tá doendo pra caramba baixo. lá na frente. Ah, ah. Não, esse ele, esse barulho é eles faz esse barulho. Mas, é. Tranquilo. Eu vou ver o tiro de volta. Ali é o cara? O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. Tem uma máscara aí, ó. Máscara de gás disponível para quem quiser. Entrega de armamento a caminho. Pode respirar. Você despistou os inimigos. Volta Não. Fala Ataque que aéreo mobilizado na minha marca. Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. O medidor de infestação está perto do máximo. Mina, Se até prepare. posicionada. Nenhum inimigo foi acertado. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Tomar essa casa aqui. Ah, já tem cara aqui em cima. Mina até posicionada. Mina anti-tanque preparada. Inimigo entrando na área. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui nesse quartinho aqui, ó. Tá nesse quartinho aqui. Já está chegando. Falei, derruba ele, derruba ele. Não foi assim que eu disse. Eu vi o rastro dele. Valeu, valeu. Um zumbis, uma horda de mortos está chegando. Um pouco solto, mas de resto tudo bem. Ó, oh, o aqui ó. Oh. Ainda está se alastrando. Tem zumbis aqui. Minas, até posicionado. Dá nada. <risos> <risos> Posicionado. Seu aliado virou um zumbi. Ah! Usando fragmentação, não foi assim. Mante inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Sigue de olho no céu. Um pouco junto, mas de resto tudo bem. mira, desculpa. até posicionada. Seu companheiro está remobilizando, curado e pronto para o inimigo, vendo o inimigo. Seu aliado virou um zumbi. Seu companheiro de esquadrão virou um viro. zumbi. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Só tem mais dez. Não pode dormir na hora do trabalho. Vem pra cá. Meu companheiro recuperou a humanidade. Está pronto para lutar. Foi só um arranhão. Mas fica bem. Inimigo entrando na área. Ataque a caminho Volta nova à zona segura O cara está bem. O cara está aqui. Cuidado onde atiram. Ah, Só vai, tem vai, vai. De cima, lá de cima, lá de cima, lá cima Ah, caí, velho. Infestação Ai, de zumbis. Uma cai. horda de mortos está chegando. Você perdeu um soldado e ganhou um zumbi. Mate inimigos humanos. Procure antivirais para segurar. Seu companheiro está remobilizando um tirado de dois Seu companheiro de esquadrão virou zumbi. Vão para nós. Segura. O gás está se aproximando. Acabem com a Aí. Não tem mais para onde Boa. fugir. Já estão na Twitter. O objetivo principal concluído. Hora de tomar uma... semana PTSH 41 No escalão 42. Tá matando muito essa arma. Ô, oh, bota a mina nas armas. Coloca a mina, no... Coloca a mina nos perks aí. Quando o zumbi passa, estoura rapidão. Ah, tá. Ah lá. Matei 12. Ai, Rapaz, parece que eu levei uma pancada. É, a Ué, Beleza, Silva, beleza. Na área, treino você vai pro campo de batalha já. Já vagabundo. na área, fiquem de no céu. Ah, porra. Ela só me levando no carro. PSH eu matei a 114 metros de distância área. do cara. No... Tem noção do. No... É, ela visita, ela tá com o recorde dessa arma tá zero: 0000. Qual PSH 41 que, tá, que foi aberto no espalão 42. O recorre dela tá aparecendo um sniper. Jogando com a dor no braço. Estou mexendo aqui no movimento dos corpos aqui. Não, uns... Vamos cair lá no banco do zumbi. Um lugar para é uma zona boa de atenção, pessoal. Se preparem e pulem. É um lugar para pensar. A gente cai no banco, toma, toma o banco do zumbi, me segue, me segue. Inimigo entrando na área. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Cuidado perto do gato! balas ah, deles não atacam! Ah! Tá sacanagem, que tu acha que tu ia me matar? Tá... Ih, Ih, caramba! Ó oh, o cara, cai todo mundo junto, irmão! Ô! Oh. Mate inimigos humanos! Procure admirais pra segurar! Cai junto, vocês caíram no navio, pô. É pra cair aqui dentro, ó! Pra cair aqui dentro do prédio. Aí, morri. morri, agora você pega dinheiro lá no banco e me salva, ó. Dá pra me salvar aí. Vamos meu ovo aí, ó. Boa, valeu, valeu, valeu, mais Vamos tomar o banca, toma o vamos toma o banca e pega as paradas lá dentro Eita, me Levanta aqui, levanta aqui, tomei um tiro O cara tá de sniper, lá da casa de caralho, vem tá. Levanta aí, dá um cobre Ó, vamos, vamos subir aí, vão subir aí, apareceu nesse cara Tá tudo aqui Bata aí zumbi, vem, vem, não pega, não pega, pega, azul. Passa direto, passa direto, não troca a bala não. Passa direto que ele não vem. Não, agora que tá aqui, mata ele. Pega tudo aí, pega tudo da direita aí, tranquilo? Cadê a minha de Alguém pegou a arma de frega? vou a arma Cadê? É, munição, munição, munição, munição. Deixa eu ver como é que eu tô. Show, show. Jogar as minas no chão. o cara aqui, ó. Silva, volta Silva. Tem mais cara aí, com certeza. Me levanta, me resta aí. Fica mirado lá, fica mirado. Boa, valeu. Fica mirado, que eu vou jogar a minha lá. Boa. Não avança, não avança, a vendo? Avança. Eu avançar. Avança. Vocês estão no escuro, vocês estão na vantagem. Vocês estão na estão estão ainda Está aí, não sai não, pega aí. Agora pra prisão, tem que cair e cair na prisão. Eu já tô longe daí, eu já tô longe daí. I don't the how I'm going to get this Nós dá junto da idade. Vai pra dentro do prédio, tá vai pra dentro do prédio. Vai pra dentro do prédio, que eu vou conversar com vocês. você está Ó, ó, vem pra cá, ó. Me segue aqui, ó. Vamos lá pelo corredor, vamos lá pelo corredor. Vai, corredor esquerda, hein? Corredor esquerda, vem. Vai, entra aí que eu vou pegar a springa ali. Pronto, fica aí, fica aí escondido nos cantinhos aí que eu tô chegando. Tem cara no telhado. Ah, caiu de novo, cara. Pega a munição aí, pega a munição aí, tô descendo de novo. Veio lá, Já salta no chão, quando desceu já pega a rima. Vem bora, bora, bora, bora, pro turno, bora, pro turno Olha ah, o cara aqui, ó bora, cara bora, bora. bora, bora, bora, Estou chegando, estou chegando. Estou chegando, estou chegando. Falta mina, falta mina no chão. O por perto.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 Tavares, não tá pa. E, engraçado não tá aparecendo seu boneco agora ah, apareceu ah tô ouvindo tô ouvindo tô ouvindo oh, oh, tu tava com a gente agora Tavares que tem um cara com o nome de Silva não? não tava zumbi eu jogava... Ah não, então não era não, era, tava tá, tá, tudo brasileiro Vou rodar o zumbi, pode ser? Vai, vai Pedro, zumbi? Cara, ah, aí jogou uma partida agora que foi insano demais A gente matou muito, eu matei 12 caras Eu, ó, oh, sabe... Ó, a manha, tu bota, let, bota a mina na letal e tá estimulante pra correr o zumbi. Jogou a mina no chão, o zumbi morre na hora. Passou, o zumbi morre. Eles não tem energia pra passar da, da, da, das minhas, tá ligado? Essa arma azul que eu tô aí na mão é a PPR, que eu desbloqueei no escalão 42. Cara, o recuo dela tá zero. Zero, zero, zero. E a, gente tá na... e a gente tá online, na Twitch, no meu canal. Usa esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Bora, bora, que nós estamos online na Twitch. vamos fazer feio não, hein? Que não nós de novo. entrando na área, o Laranja! Aranja. A Pessoa ia me pegar, né? Quando tem as minas no chão, os caras já caiu morto já. Aí no porta de zumbi ali ó, ali ó, porta azul que eu marquei, cadê vocês, cadê vocês? Foi mal, eu esqueci de dizer que eu tava... Da é da linha de se de se de vocês estiverem um ano vivo. Mate inimigos humanos. Encontre antivirais para seguir. O cara tá invadindo lá, ó. A, a, a mesma tática, tá invadindo lá no banco. A gente quer aprender e ia poder salvar o cara. Né? Armamento indo pra sua direção. Você perdeu um soldado um e bom um 25. Nenhum na área. Fiquei estranho do céu. Ó, oh, não vamos cair aqui mais, não. Vamos pra frente, vamos pra frente. O posto muito de cara Paulo, aqui. Munição extra se precisar. Medidor de infestação em 50%. Vai ser difícil. Cima, tem cara em cima, tem cara em cima, Gustavo. Munição extra se precisar. Tá quase no ar da estação. Se preparem para qualquer coisa. O tempo acabou. O objetivo, palhão. Tem munição aí, Gustavo? Aí, boa, boa. Ó, vem pra cá o. Cadê vocês, cara? Posto de socorro aqui. Quem precisa disso? Boa, isso aí, planta a mina, joga a mina no chão. Posto de socorro aqui. Cepelho, cadê o CP? Ele tá entrando ó. aqui o loadout aqui, bora Gustavo. Aqui o socorro, pra nós. Aqui. Vai que eu dou uma cobertura aqui da janela. Vamos para o loadout. Joga bem aqui, ó olha. Tá Argumento indo para sua direção. jogou na lateral. Tem mais zumbis ah, chegando na área. Olha, já brutal. tem gente chegando. Você perdeu um soldado e ganhou um zumbi. Munição aqui, reba pensam. Alguém precisa disso? Tem suprimentos médicos aqui. Mina, até posicionada. até posicionada. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Ó, os caras já viram nós aqui, Gustavo. Vamos meter o pé daqui. Seu companheiro recuperou a humanidade. Tá pronto pra. Bora, atar. Pedro. Bora, Pedro. Cadê o CT? Inimigo Pedro? entrando na O. É mina no chão, mina no chão. Ó, fecha todas as portas. Porque na hora que eles entrar, a gente consegue ouvir os barulhos, tá ligado? Tem mina na escada. A gente tá na zona segura. Mina até posicionada. vai espalhar a mina. Deixa os caras virem. Vamos avançar para esse prédio aqui. Contrato de caçada. Hora Hora do ativo. Bora, bora avançar para o prédio. Deixa eu pegar minhas minas de volta. Algo da caçada é identificado. A gente Fui vai atingido. resolver. Bora, bora, bora. Segura bora, na bora cara. aqui pra prisão Vamos atrás desse cara aqui Que tá com, com esse contrato Ele deve estar tá aqui por baixo Ou em cima Ó, ah, não falei? Tá aqui ó único Tá cara aí, tá vindo cara aí Bora Pedro, cadê você, Pedro? Vem pra cá, pra baixo. Marquei nosso ponto de volta. Volta. Segundo andar, Pedro. Bora, Gustavo, pra dentro, Gustavo, para dentro. Seu aliado virou um zumbi. Pô, Vem vem. Vamos ficar dentro, vamos ficar dentro. Por pouco. Estou perdendo o terreiro, depressa! Faltam 10. A vitória está perto. Seu companheiro está no grado. Inimigo entrando na AO. Bora sair daqui, Gustavo. soldado. é ah. Valeu, valeu. Com a roda, e mais forte. Margo. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Mortos. Soldado, marca um ponto de aterrissagem para sua equipe. Não vão morrer e virar zumbi. Sejam a equipe com o último humano vivo. Ponto de encontro definido. Marquei nosso ponto de encontro. Marcou no azul aqui, então bora lá para entrar no banco do jogo. perdeu um soldado e ganhou um zumbi. Recebido, ataque de dispersão ativo. Vante inimigo ativo. Medidor de infestação em cinquenta por cento. Vai ser difícil. Jogando inimigo por perto. Só tem 25. Tá aqui, é eu. <risos> em cheio! O medidor de extração <risos> tá quase no máximo! A coisa tá feia! Calma, calma. O cara vai voltar aqui. Olha lá. Melhoria de campo aqui. Melhoria de campo aqui. Ali, inimigo entrando na área, estilo de joelho no céu. Contato, hostil. Contato, marcando ah! na baixa, azulilha. Levantando, levantando, levantando. Uma horda de mortos está chegando. Tire, imbecil! Bante inimigo ativo! Ah, sair daqui, vou sair daqui! Vou sair daqui. chegando na área! Alerta total Posição aqui, relance! Entrega de armamento a caminho! Bante inimigo ativo! Inimigo entrando na AO! Calma é aí, ó Ponto de encontro definido Bante de inimigo ativo ah. Você perdeu um soldado Não, não, não, Postil avistado Tem cais ah. chegando Mina, a T é posicionada seu companheiro recuperou a humanidade. Tá pronto para matar. Cai, cai, cai. Estou levantando, estou levantando. Tô Seu companheiro de esquadrão virou zumbi. Seu companheiro recuperou a humanidade, está até posicionado. Eles estão aqui. Ah! salvei Mas sua eu... vida. Eu perdi minha arma, não perdi minha arma, mano. <coughs> ninguém vai me impedir. Caramba, tô matando pra caramba. armamento a caminho. Ó, andar junto, andar junto, fi. Ô, Roxinha, vem pra cá. aéreo. Recebido. Ataque de dispersão ativo. É Está assim, fininho, Ali é roxo. Resta aqui. Não. Vem, vem. Valeu, valeu. O carro está chegando, marcando nova zona segura. Mina, até posicionado. Ninguém vai me impedir. Na direção do inimigo. Oi? cara Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. A infestação de zumbi está ficando pior. O tempo acabou. O objetivo falhou. Hostil é avistado. Já está bem na sua cola! Você perdeu um soldado e ganhou um zumbi! Soldado inimigo! Continue andando pra... Ataque aéreo mobilizado na minha marca! Recebido! Ataque de dispersão ativo. Tê posicionada! Soldado inimigo por perto! O gás está se aproximando, realocando a zona segura. O gás está bem na sua cola! Seu aliado virou um zumbi! this <laughs> Segura a mão, cara! Agora morri de vez O olhou grande, vou pegar o cara. Estão virando em mim. Vai, Lady Lure. Pega, pega, pega, pega. Tem um cara dentro da casa, tem um cara dentro da casa. Ainda tem cinco, o aberto. Parei na casa que eu vi. Boa! Pega a, ah, pega a mina! Pega a mina, pega a mina, pega mina, pega a Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu valeu mina, A ação tá quase no máximo. A coisa tá feia. Bom, ainda voltou a lei Segura, segura, segura. Pelado, delhado, vai pelado, vai pelado. Drag de. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Perdemos, Sérgio, Mas na próxima voltamos mais fortes. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Soldado inimigo por perto. Mais um derrubado. nada A preparação acabou Hora de ir pro Warzone Tá bom, sete, sete Matador, matou pra caramba também O moleque do outro time Que eu tava jogando, tá indo fora Ô, é. oh, vamos cair dentro do bunker aí Pegar as coisas Porque eu tava jogando com os moleques aí Relacido dos mortos Marque Zona um de aterrissagem estabelecida jogando atir. com moleque, a gente matou muito Vencedores, não deixam amigos eliminar os A equipe vivo vence Ó, no banque dos zumbis, invade, toma e já é Deixa pra lá Beleza? Inimigo entrando na área fique Cuidado perto do gás, ele fortalece os zumbis alvos identificados, mate eles sua equipe vence se vocês tiverem o último um vivo Seu aliado virou um zumbi Seu aliado virou um zumbi Já tô dentro do barco Já tô dentro do barco Seu companheiro recuperou a humanidade Está pronto para lutar. Ativo. Munição aqui. rebatesam. Seu companheiro tá. Eu falei para vocês: cadê vocês aqui? ó? Cadê vocês aqui no banco comigo? Eu tô aqui sozinho, já peguei as paradas, filho o soldado, meu irmão você. Ah, não sabe nem jogar, né? Ó Avistei um hostil Pede o amarelinho aí, filho Vem ser feliz Mas Ainda tem 24 inimigos, mate todos Medidor de infestação em 50% Vai ser difícil é no cofre, pronto. Alvos marcados para ataque aéreo. Recebido. Ataque de dispersão Está a... Tá quase no ápice da infestação. Se preparem para qualquer coisa. Uma <risos> equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Suprimentos marcados. A infestação de zumbi está ficando pior. Ó, me segue o amarelinho aqui, ó. Vem para cá para baixo pro corredor. Opa, pera, vem aqui. Zumbi chegando na área, alerta total, seu companheiro de esquadrão virou zumbi, aqui papé vem cá, ó na... <risos> oh. oh, é aqui ó oh, o bunker, pega as coisas lá dentro Seu companheiro está remobilizando, curado e pronto para lutar Suprimento os médicos a caminho, assegurem ele Quem morreu para quem aí? Seu aliado virou zumbi Embidor de radar inimigo detectado na sua área. Eu tô aqui no prédio, filho. Eu no prédio. Você despistou os inimigos. Vem embora, vem embora. Pega aí, ó. Comprei. armamento a caminho. Em cima, em cima, em cima, matador em cima. Ah, dá tempo de pegar, filho. Relaxa. Você tá jogando, você tá jogando com a lenda, filho. Posto de Socorro, que beleza. Cara, tá botando pra não? Tá botando pra mim não? Bunch iniciando o gol. Tchau, eu morri e virei a lenda. Voltou pro lado dos vivos. O cara está chegando. Marcando de novo a porta. Merda, levando M o tiro. Voltando na O. Bantes empurramando. Vem empurralando. Ameaça sob controle. Tá é lenda, filho. Respeita. É, mas quem tá em primeiro? Fala pro pai. Estamos no ápice da infestação. Se preparem para qualquer coisa. Oh, estou precisando, estou precisando de munição, estou precisando de munição. Alguém poderia pegar aquilo ali? Suprimentos marcados. Achei bora, suprimentos. bora pegar o um balão médicos. aqui, bora subir para a prisão aqui. Na caixa d'água. É um bosta. Você Uma perdeu os um soldados e ganhou um zumbi. Elimine inimigos humanos. Procure admirais para se curar. Já está vindo. Matei o cara que me matou na caixa d'água Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Ah! Cadê? Vamos, oh, meu pai Mate inimigos humanos Encontre antivirais pra segurar Inimigo entrando na área Você perdeu um soldado Infestação de zumbis. Uma horda de mortos está chegando. O cara está chegando, marcando nova zona segura. A sua equipe não morreu em vão. Acaba com isso. Você perdeu um soldado e ganhou um zumbi. Você perdeu um soldado e ganhou um zumbi. Mas de resto tudo bem. Estão perdendo o terreiro, depressa! Alvo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Meu aliado voltou pro lado do jeito. O alvo da caçada já era. Maravilha! está vindo? Continue andando para Você entre os cinco melhores! Boa! Sua equipe não morreu em vão. Acaba com isso.